Eita, tá certo? É, Já morreu lá Pô, o cara tava tá jogando um monte de minuto, sabe se que tava me subir aqui agora? Vai, ah, Daí errei o um Coringa ainda, e Coringa, ninguém que dê, salve I Coringa, vou dizer aqui para ele, gravando e o YouTube e Coringa, pois é cara, como eu tava falando ainda há pouco,